Boa noite! O Globo Repórter de hoje mostra como brasileiros estão conseguindo gerar renda e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Olá! Boa noite! Por que jogar fora o que aparentemente não serve mais, se quase tudo pode ser reaproveitado? As caixas de papelão usadas, por exemplo, podem virar móveis de quarto. Isso aqui hum. é um mini closet que ainda não está pronto, mas ele é 100% papelão e cola caseira. Restos de alimentos voltam para casa em forma de adubo. E dos computadores velhos surgem outros novinhos para serem doados a quem precisa. O lixo é ganha-pão para centenas de milhares de brasileiros. Mas você sabia que só a metade do que podia ser reciclado é aproveitada? E mudar isso depende de atitudes muito simples. Vamos descobrir juntos? São Paulo surpreende. A beleza desponta do concreto. É a cidade que não para, não descansa, que não se cansa de produzir. A pandemia nem acabou e a metrópole está de volta ao seu ritmo frenético. São Paulo é o endereço de 12 milhões de pessoas, que vivem, trabalham aqui e geram lixo, muito lixo. A maior cidade do país, a mais rica, é também a que mais produz resíduos. São 12 mil toneladas por dia. É como se cada morador de São Paulo jogasse fora um quilo de lixo todos os dias e de todo tipo, recicláveis e orgânicos, tudo misturado. A avenida mais famosa da cidade parece limpinha, mas as vassouras não param o dia todo. Oficialmente, são mais de 332 mil trabalhadores no setor de limpeza no Brasil. Mas nessa conta não entra a enorme força de trabalho informal, os catadores. Mão-de-obra que se multiplicou com a pandemia. Se nós temos hoje no Brasil entre 3% e 4% de reciclagem, eu diria que 75%, 80% deste volume é fruto do trabalho dos catadores. Ainda numa cadeia um tanto informal, ainda um tanto descentralizado e movimentando uma economia que tem um potencial para crescer, mas que já vem se mantendo num nível que pode gerar a subsistência para toda essa camada da população. Bom dia, tem alguma coisa para vir O não é uma resposta constante, mas Newton não reclama. A carroça está cheia, leva o trabalho dos últimos 10 dias. Eu escolhi isso aqui que eu ganhei dinheiro. A última carga que eu levei aqui deu 210, 210 reais. Desde que chegou a São Paulo, há três anos, Newton dorme numa barraca, em frente a esse prédio na Paulista. Os moradores ajudam como podem. A Nair, por exemplo, até cuida da Nina, para o Newton trabalhar mais sossegado. É de apoiar e, e conviver né, com essas diferenças sociais que a gente tem. Contribuir um pouco, né? Como que a gente pode? Às vezes é um prato de comida, às vezes com a cachorra. O caminhão da coleta seletiva passa todos os dias em quase 80% das vias de São Paulo. Das ruas, os caminhões seguem para as centrais mecanizadas de triagem de recicláveis. São duas em São Paulo, a única cidade do país que conta com essa tecnologia. Nessa aqui é processada pouco mais da metade dos resíduos. Uma montanha com 100 toneladas de lixo. Esse é o resultado de um dia inteiro de coleta seletiva. A partir daqui começa um processo que deveria terminar com o um reaproveitamento desse material. Só que boa parte do que está aqui vai se perder, vai ter que ser descartado como lixo comum. O emaranhado com um quilômetro e meio de esteiras e sensores separa o material por tamanho, cor, tipo e dimensão. Por causa da enorme quantidade de material orgânico que vem indevidamente, uma das etapas de separação é manual, feita por catadores cooperativados. você já encontrou de mais inadequado, de mais estranho aí, disfarçado de material reciclado? Muito bicho morto. Bicho morto? Bicho morto nossa! Ou a pessoa ela não participa dos programas de coleta seletiva e quando participam, elas não se atém ao que separar, a qualidade. Então elas não buscam informações para o que eu posso separar e o que eu não posso separar. Reciclar não é difícil, é só uma questão de hábito. Antes de descartar, Veja se está tudo bem limpinho. Não deixe restos de café, de alimentos, porque senão esse material não vai poder ser utilizado de novo. Isso vale para plástico, lata, vidro. Passe uma água e bote tudo dentro de uma lixeira só para isso. Essa é a lixeira dos recicláveis. Já os orgânicos não. Restos de alimento, poeira, plantas e terra, por exemplo, vão assim mesmo, direto para uma outra lixeira. E nunca misture orgânicos e recicláveis. Depois de tudo separado em casa e na central, surge mais uma montanha, dessa vez de fardos de recicláveis, prontinhos para venda. 25 cooperativas são beneficiadas com o dinheiro arrecadado. É a reciclagem enchendo a panela de 940 famílias. Cada trabalhador da reciclagem carrega uma história especial. Quantos quilos aí? A carroça sozinha, 170 ela tem. Aí deve ter o quê? Uns, uns 100 quilos por aí de material reciclável. Mais a neguinha. Mais a neguinha que tem 7. <risos> Fez as contas? Anne trabalha de segunda a segunda. Pelo menos ela reveza a carroça com o marido. Ela é de Mato Grosso do Sul. Apesar de ter feito faculdade, não conseguiu emprego em São Paulo. Foi parar nas ruas, se envolveu com drogas, engravidou. A partir dali, eu parei de beber, parei de usar droga e disse a mesma coisa para o meu marido. Eu falei, olha, se você quiser estar tá comigo para a gente criar a nossa filha, você tem que parar também. A vida tomou um novo rumo no ritmo da internet. Eu sou a Anne Catadora. Não sou qualquer um, não. Não é mesmo? A Anne Catadora das redes sociais tem mais de 100 mil seguidores. Faz projetos sociais, ensina o descarte responsável. A cena é comum nos aterros sanitários. Uma fila de caminhões à espera de descarregar. Nada agradável de ver. Ainda mais quando a gente percebe o desperdício. Vem de tudo, vem plástico, vem um pouco de alumínio, vem papel, papelão, que tem um valor comercial interessante. O único aterro sanitário de São Paulo está com os dias contados. A vida útil dessa área gigantesca vai terminar em 2026, um prazo que poderia ter sido prolongado. O principal problema é que um terço do que vem para cá é material reciclável, que ocupa mais espaço e reduz o tempo de utilização dos aterros. Estima-se que existam 600 aterros como esse em todo o Brasil. Se cada um de nós colaborasse o destino dos resíduos seria muito diferente. Eu penso que a maioria da população está pronta para fazer a separação dos materiais, isso já acontece em algumas cidades do Brasil, mas para isso deslanchar é preciso que a prefeitura, porque lixo é assunto de prefeito, dê cobertura, crie infraestrutura, rotina da coleta e do transporte até um lugar onde esses recicláveis possam ser interessantes para a indústria. Mas o melhor lixo é aquele que você não gera. Então a gente precisa, antes de reciclar, reduzir o consumo, reutilizar os materiais que sejam próprios para isso. O terceiro R é a reciclagem. Já está o baldinho. Tudo vai para o baldinho. Esse baldinho faz parte do dia a dia dessa casa, sobretudo perto da hora das refeições. A Olivia, de 7 anos, já está começando a cozinhar. E acho que já tinha uma curiosidade dela de saber como é que as coisas eram feitas, né? Que como é que é o alimento cru, porque a gente chega no prato cozido, mas não é assim. É, e como é que é também, como é que vem da terra, como é que, que, que colhe, que planta, né? Mas não é gente... num passe de mágica, né? Exatamente. É possível aprender o ciclo da natureza na hora do almoço, antes da escola, e tá gostoso? O que, que tem que fazer para fazer um ovinho bem gostoso? Tem que botar o azeite, ah. aí coloca o é ovo, hum. aí bota uma pitada de sal, mexe e tá pronto. Gente, que delícia! E o que, que você faz com a casca do ovo? Joga no baldinho. Olha o baldinho aí de novo, gente! Entre o preparo e o fim da refeição, o que vai para o lixo pode voltar para casa. É o primeiro passo da compostagem. Cascas, restos de alimentos, a borra e o filtro de café, até papelão picadinho. É difícil fazer a separação? Não, não é nem um pouco difícil. Assim, é muito fácil, na verdade. Né? A gente está cozinhando aqui, separa e já joga né? no baldinho. Qualquer um pode fazer. A mãe da Olivia contratou um serviço que recolhe só esses resíduos. A coleta é feita de bike uma vez por semana. O balde fica, o conteúdo vai. Vai para um destino correto o da reciclagem de resíduos. Quem oferece o serviço é um jovem engenheiro ambiental. Seis anos atrás, o Lucas descobriu valor no que chamavam de lixo. E o que o Lucas aprendeu na faculdade? Aqui a natureza mostrava para ele na prática. No meio desse verde, bastou olhar para o chão e acompanhar o processo de decomposição natural das folhas e frutos que vão enriquecendo o solo. Lugar inspirador, né? Este é o Parque do Martelo, na zona sul do rio. E foi aqui que o Lucas começou a transformar lixo em adubo. Qualidade da terra. Fininha, né? Oh, fininha. E o mais bacana é isso, é uma terra viva. Isso aqui é o que o fertilizante químico não entrega, né? Que é a vida no solo. Lucas deixou o estágio numa multinacional e abriu a empresa. Toda a coleta é levada para algumas bases em diferentes bairros. Como o número de clientes aumentou, o volume de resíduos também cresceu e a cidade grande ficou pequena para armazenar e manusear tanto material. É riqueza subindo e enchendo a caçamba. O material segue para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O pátio é cercado de montanhas muito verde e árvores frutíferas. A gente consegue fazer compostagem licenciada, sem ter problema com o cheiro, vetor. Então o agricultor vê aqui como um local bacana, que está produzindo um adubo de qualidade. E não um local que recebe lixo, né? Acho que essa aí é a maior diferença. Essa montanhazinha aqui, ela já está pronta. E tem algo que chama muita atenção, que aqui a gente não vê mosca, mosquito. E o cheiro é agradável. Tem um, um cheirinho de terra, de terra molhada. Não, é completamente diferente. Quando vai parar num lixão, num aterro sanitário, o processo ele é sem oxigênio. Por isso que solta tanto cheiro. O material chega e é revirado ao longo de 4 a 5 meses, até virar adubo. O pai do Lucas ainda se lembra do momento em que o filho contou que estava dando uma virada na vida. Quer dizer, na hora eu tomei aquele tranco, né, tomei aquele tranco, eu falei, tem que apoiar, né, e hoje é isso que tá aqui, hoje, hoje eu tô trabalhando, eu aposentei para poder trabalhar com ele. É uma equipe de 23 pessoas. O Felipe é um dos funcionários mais novos aqui do time dessa empresa, ele tem 23 anos, novo e com essa responsabilidade de ficar manuseando, manobrando aqui essa máquina, aqui, esse trator. Isso. Trabalho difícil? É, no começo é um pouco, até você acostumar ali a controlar a pá, quando você não tem muita experiência é um pouquinho difícil, mas quando você vai trabalhando, passando os dias, fica fácil. Ele nunca pensou em trabalhar assim. Desaprova a prova ali do Enem, consegui passar na Faculdade de Nanotecnologia da UFRJ. Mas ele precisava trabalhar. Parou de estudar, mas enxerga um futuro. Com esse emprego, eu posso conseguir montar o meu próprio negócio, posso pagar uma faculdade, fazer uma faculdade à noite. Eu consigo sim me manter e ainda conseguir investir no meu futuro. O jovem engenheiro vibra com o crescimento do sonho de um mundo mais sustentável onde a gente está tratando todo o resíduo de mais de 3.500 famílias que apoiam a compostagem. Pra mim é muito bacana saber que a gente está cumprindo o nosso papel, né, na, tanto na sociedade como no papel de, de vida mesmo, né, de aproveitar essa matéria orgânica. Ah, e tem mais! Ao pegar o baldinho de resíduos, o funcionário do Lucas deixa um saco de adubo e sementes. Dessa vez, a Luísa vai aumentar a horta com salsinha que a gente não tem jogar fora e né, não tem fora. Tá, tudo vai continuar dentro da nossa casa, que é o nosso planeta. É importante cuidar da natureza? Uhum. Por que, Olivia? Porque senão não vai ter mais. Se dependesse de uma moradora dessa rua de cascadura na zona norte do Rio, não haveria desperdício e, muito menos, mistura de resíduos. Prazer, Rogério, do Globo Repórter, tudo bom? Essa mulher descobriu na reciclagem, arte e terapia. Acertei? Sim. E muita luta social, porque o meu trabalho veio para isso. Legal. Podemos conhecer? Claro. Dá licença. Uhum. Um longo caminho até a casa. Bem lá no fundo do terreno, a gente encontra a filha dela. Prazer, Rogério Coutinho. E o gato. Oi, gato. Oh, tudo bem? A Eduarda nos leva para conhecer os móveis que construiu reciclando. Pode começar por aqui. Isso ah. aqui é papelão? Não tá acabado ainda, ah, mas isso aqui é uma caixa de pizza. É uma caixa de pizza? Sim. E aquilo ali é uma caixa de antena. Isso daqui é jornal. Esse vaso? Esse vaso não do... é vidro? Não, é jornal. Jornal. Que isso lindo. aqui é um mini closet que ainda não está pronto. Uh -huh. que, na verdade, o quarto não está pronto, mas ele é 100% papelão. E cola caseira. Né? Então, ele ainda vai ser todo forrado, vai ter todo o acabamento, mas ele já tá... Em condições de uso, tá perfeito. Que incrível. Sim. Posso chegar aqui Pode. Olha, Pode. é alto, né? Sim, é firme. É firme. E dá pra ver aqui de perto que Sim. o material é papelão. A base da cama é toda de tubos de PVC. Ela recolheu de uma obra. Lá, buscando, indo lá, buscando, trazendo. O pessoal na rua me olhando. Eles tudo sujo eu toda suja. Mas eu falei, dias de luta, dias de glória. Vamos embora, Eduarda. A Eduarda agarrou a reciclagem para transformar a vida. Numa sessão de terapia, em 2008, ela descobriu que é autista. Deu uma luz para tudo que eu vivi na infância, de tudo que eu era, né, todas as minhas dificuldades. E trouxe essa luz, mas ainda assim uma luz bastante pesada. Eu vim de uma família desestruturada e muito pobre, mas o pior de tudo era realmente a falta de, de amor né, entre todos. Então era muita violência. E eu cresci ouvindo que eu era um lixo e que eu, desde pequena eu, eu já sabia, eu tinha consciência que eu era dado ao fracasso. Uma percepção totalmente equivocada. Hoje ela sabe disso. O trabalho também virou terapia. E a obra preferida dela, a que transforma copos em arte. Arte e reciclagem. Tudo que envolve a reciclagem é importante para o nosso planeta e para a nossa sobrevivência. A matéria-prima está aqui no quintal. Atrás de mim tem garrafa pet. O que é aquilo ali? São copos de fat foods. Aham. E aqui nesse quartinho? Muito partinho. papelão. Dá licença, posso Muito olhar? Papelão. Sim, sim. Olha. Na verdade, eu coloquei para ficar escondido, né? Escondido só para organizar, porque a Eduarda foi a luta, ou melhor, vai de sacola, mochila e muitos materiais. Fazendo arte e descobrindo o valor dos recicláveis e o seu próprio valor. O descartável, o que não serve, o que não tem brilho me proporcionou o extraordinário seus olhos estão é. brilhando tão tão orgulho sim satisfação né de ter encontrado um caminho daqui a pouco o computador com defeito fica novinho em folha e ajuda crianças no estudo à distância e a novidade do lixo reciclado na Hollywood brasileira. É já, já! Essas pequenas, delicadas, às vezes uma besteira, só uma tomada. Às vezes uma mistura de coisa que a gente nem imagina que tem dentro de um equipamento. Neste galpão no Recife estão caixas, salas, um monte de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que ninguém quer mais. Eles chegam aqui em quantidade. Ou apenas num saco, como o que a Andresa está trazendo e que pesou 5 quilos. Quando eu vou fazer o descarte, eu reúno todo mundo, olha, vamos fazer uma limpeza. Querem me dar alguma coisa? Sim, já trouxe lá de casa e vou falando com todo mundo. Jogar no lixo comum não, por favor, isso está fora de questão. Os equipamentos eletroeletrônicos, eles possuem seus componentes de metais pesados. Que esses metais pesados... Eles podem contaminar o solo, podem contaminar lençóis freáticos, né? Quando você fala metal pesado, você está falando do quê? Mercúrio, cádmio, chumbo. E sabia que tem metal precioso também? É o que a gente chama mineração urbana. O que está chegando aqui são equipamentos que dentro deles tem muitos minerais, inclusive o ouro. Então é muito mais inteligente você tentar minerar esses materiais e conservar o ouro que está lá, ainda na natureza. Domingos percebeu que isso é o futuro. Uma história que cresce na medida em que explode o consumo de celulares e computadores. A ideia mesmo de que não existe lixo, que existe um monte de coisa entulhada em casa, a gente não sabe o que fazer com elas. Por exemplo, aqui, ó, um fogão portátil que está sem funcionar, monitor quebrado, medidor de temperatura que a gente usa muito agora com a pandemia da Covid, né? quebrados, fita VHS, ninguém tem nem mais o aparelho, vários teclados sem funcionar. A gente aqui tem placa com vários componentes eletrônicos, tem fio, tem ferro, tem bastante plástico, trazendo para cá, o pessoal vai desfabricar, ou seja, vai desmanchar. Isso aqui vai virar outra coisa, ou então vai ser consertado para ser vendido por um preço muito mais em conta e principalmente para ser doado. Então, o que não te serve mais é riqueza, é luxo, para muita gente. Eu vi uma oportunidade de gerar trabalho, de desenvolver um negócio, algo diferente, ajudar o meio ambiente e também ajudar as pessoas. Uma peça daqui, outra dali e nasce um aparelho para doação. Às vezes a gente pega cinco computadores e dá vida a um. Mas esse um computador que a gente fez pode transformar a vida de alguém. O projeto sempre doou computadores para associação de moradores, grupos comunitários, instituições, nunca doação particular. Em 12 anos, foram 6.700 computadores doados. Agora, sabe aquilo de uma pessoa que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa? Foi assim que o projeto chegou a esta rua, na zona norte do Recife, nesta casa, onde duas irmãs estavam sem poder estudar, agora no ensino remoto, porque não tinham um computador. Pense no estresse que era. Lorena e Ana Beatriz tinham que se revezar no celular do pai, assistiam as aulas na tela miudinha. Agora, olha aí, muito mais conforto e vontade de aprender. Eu tenho feito prova hum. e tenho estudado também, assistido minhas aulas. Faz pesquisa, né? Uhum. Assistido aula também. Então, te ajudou muito? Demais. Tem a doação e tem outros trabalhos comunitários no galpão. Tem curso de 10 dias, curso de um mês, curso de 4 meses, tudo de graça, para o pessoal de baixa renda. Aí não um tem que saber noção de informática, pode chegar aqui zerado, sem nada. E muita gente chega mesmo, quer ver? Oi, Oi gente, bom... licença. Oi, é meu Nada, sabe nada. Quando você diz nada, só sabe ligar o computador, né? Exatamente. O que, é que você pretende aprender? Eu pretendo aprender a remontagem de computador, eu quero me profissionalizar nessa área. Tem também aula prática de reparo e desmanche. A gente tem em muitos lugares ainda o fenômeno da exclusão digital e que ela amplia as outras exclusões, né? então a gente tenta de alguma forma promover a inclusão digital. 4.300 ex-alunos conseguiram trabalho depois do curso. Veja este casal, Wellington e Mariana, estão vivendo do que aprenderam. De início, era somente uma bancada, assim. Aqui eles consertavam, tinha um ventilador para ninguém morrer de calor. Só que aí o serviço foi ficando conhecido, crescendo, precisaram contratar estagiário. Até fizeram material de propaganda, aqui, cartão de visita, entregaram foi nada. Porque se chegar mais serviço pessoal aqui não dá conta, não é muita coisa, né, Mariana? Exatamente, muita coisa mesmo. E a gente acabou tomando uma proporção que a gente não imaginava. E eu consegui expandir minha mente, né? Depois eu fiz faculdade na área ali, então eu fui ganhando mercado. E foi algo que eu nem esperava. Eles passam para os clientes que jogar fora não tá com nada. E reciclar é a bola da vez. Em vez de você descartar... Vai fazer mal ao meio ambiente, a gente vai lá e conserta, recondiciona e Renasce, Renasce, das cinzas, viu? Tem <risos> gente que nem acredita. Caramba, meu computador resolveu e quando vê tá lá funcionando. Domingos consegue com os funcionários um índice fantástico de reciclagem. 98% de tudo o que chega aqui. O que é que hoje talvez mais nos mova é tentar conscientizar convencer, participar outras pessoas a talvez virem ver o que a gente está fazendo. A gente sozinho não vai dar conta sabe, de um problema tão grande. Então nosso maior desafio, nosso maior sonho era ver tudo isso multiplicado, multiplicado aqui no Recife, na região metropolitana, Pernambuco, no Nordeste, no mundo todo, né? Do Recife partimos para Cabaceiras na Paraíba. A paisagem é cor de barro, da vegetação que não vê chuva quase nunca, surge um letreiro inusitado. A Hollywood nordestina fica no semiárido, um sol de rachá, temperaturas sempre acima dos 30 graus, cenário os fortes. Se a gente contar com filme, série, novela, Cabaceiras recebeu mais de 50 produções. Artistas de toda parte se encantaram com a cidade que parece ter sido esculpida para ser filmada, sem falar nas pessoas. Tem gente aqui com história que rende um filme. Olá, pessoal! O carro coletor de lixo está passando em sua rua. O caminhão costumava levar muita coisa quando parava na casa de Saulo. Ele fabrica 50 pares de sandália por dia, vende para o Nordeste inteiro. Tudo começa com mudança de mentalidade, né? E Saulo mudou a maneira dele de pensar, porque antes ele olhava isso aqui e vinha, lixo. Pegava três sacos imensos, enchia, descartava tudo. Agora não. Agora ele olha, enxerga transformação, oportunidade, geração de renda, nada de encher saco daquele tamanho. Agora ele pega uma latinha dessa, pronto, só descarta isso, o restante todo ele aproveita. Coloque o fluícho na frente de casa para o devido reforimento. Quem ensinou tudo isso para Saulo foi uma menina de 11 anos, Maria Clara. Ela ficava espantada com tanto desperdício na oficina do pai. Minha filha faz pulseira, é, cordão, é, tiara e do resto a gente ainda vende para um rapaz para fa fabricar chaveiro. Hoje aqui não desperdiça mais nada. A pequena artesã entendeu muito cedo que lixo, lixo mesmo, não existe. E as sobras ainda podem render um dinheirinho e vi que, que tinha algumas tiras, no final que, eu, que ele tirou as tiras, eu fiz uma trança e botei uma florzinha. No outro dia eu fui para a escola, daí uma, umas amigas minhas perguntaram, onde é que tu comprou, é linda? Aí eu fiz, só eu que faço. Uma delas perguntou se eu podia vender, aí eu vendi. Tá, ela puxou ao pai no talento para o artesanato de couro, mas e esse jeito para venda, vem de onde? São todas oito. É. Nas escolas de cabaceiras, os professores trabalham com as crianças, educação ambiental e financeira. A meninada aprende brincando. Nós trabalhamos é, nesse sentido de formar a criança para que ela seja um adulto bem resolvido e que ela possa continuar é, no nosso município, pelo menos um, um pouco de couro que ia para o lixo, para o lixão, ia ser queimado. E a fumaça que o couro faz é diferente da fumaça normal. E prejudica muito a camada de ozônio. Consciência que vem da educação. Somos uma comunidade pequena, mas a gente já tem 80 bons exemplos de pessoas que reciclam corretamente seu material. Você acha que você está reciclando o futuro, Clarinha? Sim, meu pai e minha avó e minha mãe também dizem muitas dessas ah, coisas. Tem que preparar para a geração futura, para que elas possam viver bem. Você já fez, já fez figuração em filme aqui em Hollywood, Clarinha? Não, aqui ainda não, mas eu estou para fazer um aí. Na vida, Clarinha, você já é protagonista. <risos> no próximo bloco, como a bituca de cigarro deixou de ser um problema em algumas praias brasileiras. Ela virou papel e é usada para fazer artesanato. A gente volta já já. A gente não tem noção. Parece só um papel voando por aí. Só uma tampinha. Só uma bituca de cigarro, só que elas se multiplicam rapidamente. Estamos chegando à Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, para conhecer um ainda raro programa de reciclagem de bitucas de cigarro. As guimbas, como se fala também em outros cantos do Brasil. É em busca dessa areia clarinha e do mar esverdeado que muitos turistas vêm para a Ilha Bela. Na alta temporada, a população da cidade, que tem 36 mil habitantes, triplica. Os visitantes não deixam só dinheiro no município que vive basicamente do turismo. Depois que eles saem, também fica para trás muito lixo. Um dos resíduos mais comuns de se encontrar na areia das praias são as bitucas de cigarro, que a gente mal consegue enxergar. A pessoa nem se apercebe, mas fuma, tipo, fumar já é meio assim, né? E apaga a bituca de cigarro na areia da praia. Realmente é algo inaceitável e causa poluição marinha. 2 né? milhões de toneladas de restos de cigarro vão parar nos nossos mares todos os anos. É como se cobrisse 7 mil, eu disse 7 mil campos de futebol. E tem outro dado impressionante. Uma única bituca tem mais de 7 mil componentes químicos e metais pesados. E mesmo assim é reciclável. 2 milhões e 200 mil bitucas de cigarro recolhidas em dois anos e meio de programa. É nessa usina de Votorantim, também em São Paulo, que é feita a reciclagem. Vem resíduos para cá de 78 cidades em 17 estados. São várias etapas que vão clareando as bitucas, descontaminando, processando, até se transformarem nessas massas sobre as peneiras. Não tem mais cara nenhuma de bituca de cigarro, mas eu vou ter que saber se já perdeu o cheiro também, né? Deixa eu ver. Nossa, não tem nenhum cheiro. Aquele cheiro horrível lá do começo, que cheiro forte, aquele caldo escuro, desapareceu. A última etapa é a secagem total. No futuro, será papel. O dono da usina é o Marcos, um ex-executivo da indústria farmacêutica. Largou tudo para investir em reciclagem e já tem lucros. Direcionei todo o meu conhecimento para uma outra área e posso dizer que eu estou muito feliz porque hoje a minha própria família atua em conjunto. A implantação da reciclagem em Ilha Bela começou com medidas muito simples. A instalação de lixeiras apropriadas e o oferecimento de cinzeiros artesanais. Eles usam, levam até a cadeira onde eles estão aqui na praia, colocam as bitucas aqui dentro e ao finalizar né, o uso do cinzeiro, ele vem até o local, deposita as bitucas aqui dentro e volta para ser utilizado por outro fumante. Os bares e restaurantes também participam. Sempre orienta os fumantes né, que existem, os cinzeiros, os nossos garçons acabam levando eles para a mesa, também para o cliente ficar mais confortável. E como é que é a reação das pessoas? Muitos acham bem bacana a iniciativa, né? Com a reciclagem, o odor desaparece, lembra? O que foi bituca, volta assim para a Ilha Bela. Um dos destinos é a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Alunos, professores e monitores se reúnem para transformar o material bruto, a massa celulósica, em papel. Uma atividade que todo mundo adora. Bate aí, bate aí. Bate aí. Bate aí. Tem alguém aqui amando essa atividade ou é impressão minha? Amando, não é <risos> Sem falar, cada um trabalhando a sua limitação, né? Então a gente é, distribui as atividades conforme eles conseguem fazer. E fazem coisas lindas, cadernos, agendas, marcadores de livros. E a venda desse material nós revertemos em mais materiais para que eles possam estar tá dando continuidade às atividades desse projeto. Que eles adoram. Adoro! Parabéns, Marlene! No mural, a frase resume tudo. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É. E quantas pessoas bacanas encontramos no caminho dessa reportagem. São pessoas que fazem a diferença. É assim que as grandes revoluções culturais, ecológicas da humanidade acontecem. Você não vai esperar. Que governos, empresas, façam a sua parte. O cidadão consciente, que sabe o que é o certo, não espera um segundo para dar o primeiro passo. Obrigado ah, por garota. essa aula! Bem, para ver outros trechos da nossa conversa com o André Trigueiro, aponte o celular para esse código que está aqui embaixo na tela e entre no nosso site no G1. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até o próximo Globo Repórter. Para rever o programa de hoje, é só acessar o Globoplay. Agora você fica com o SWAT. A gente se vê na próxima sexta e uma excelente noite para você. É perfeitamente possível que todos nós, com relativamente pouco esforço ou mudanças na rotina, e por menor que seja o lugar onde a pessoa more, estabeleça no dia a dia... Uma separação dos materiais recicláveis. Papel, papelão, plástico, metais e vidro. Isso não vai para o caminhão de lixo, não vai para a lixeira convencional. E a maioria absoluta das cidades brasileiras tem sucateiros, tem catadores, tem cooperativas de quem vive da reciclagem. Então, quem quiser procurar vai achar.